E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da equivalência de valores entre moedas. Mas, para isso, nós temos que falar um pouquinho a respeito de sistema monetário, que nada mais é do que um sistema de organização de moedas. E a moeda brasileira é o real, que é dividido em moedas, e em notas, mas nessa aula nós vamos focar somente nas moedas. E você conhece o valor de cada uma dessas moedas aqui? Essa aqui é a moeda de R$ um real. Já essa aqui representa a moeda de 50 centavos, enquanto essa aqui representa 10 centavos, essa aqui 5 centavos. E essa aqui, 25 centavos. E é importante você saber que um real é a mesma coisa que 100 centavos. E pensando nisso, nós temos aqui a Laura, e ela possui um total de R$ reais. Ela quer saber qual sorvete pode comprar. Vamos ajudá-la? Então, o dinheiro que a Laura tem. Deixa eu colocar aqui o dinheiro da Laura, que são três reais, ou seja, três reais são três moedinhas. Deixa eu colocar essas moedinhas aqui. Então, três moedinhas de um real equivalem a três reais. Então, como ela tem isso aqui para gastar, qual desses sorvetes ela pode comprar? Então, com esse dinheiro, ela pode comprar, por exemplo, 3 picolés. Então, aqui, os 3 picolés que a Laura pode comprar. A Laura gosta bastante de morango, então, ela pode comprar 3 picolés, por exemplo, de morango. Mas vamos supor que a Laura não queira picolé, vamos dizer que ela queira uma casquinha. Será que dá para comprar com 3 reais? Ou seja, uma bola está 1,50. Enquanto duas bolas está 2,25. Primeiro, vamos analisar a casquinha de 1,50. Ela poderia utilizar três moedinhas de 1, um, não poderia. Mas, como a casquinha é 1,50, ela pode utilizar também uma moedinha de 1 um, e outra moedinha de 50 centavos. Isso porque 1 um real é a mesma coisa que 100 centavos. Então, quando eu tenho 1,50, significa que eu tenho 100 centavos daqui e 50 centavos daqui, ou seja, um total de 150 centavos. E como ela tem 3 reais, ainda vai sobrar dinheiro, ou seja, dá para comprar outro sorvete. Então, ela pode comprar mais uma casquinha de uma bola com 1,50. Ou seja, uma moedinha de 50 centavos e mais uma moedinha de R$ um real. Então, R$ reais vão dar duas casquinhas de uma bola. Aqui, então, o sorvetinho da Laura. Então, isso tudo aqui é R$ E o interessante é que 50 centavos mais 50 centavos dá um total de 100 centavos. E cem centavos é a mesma coisa que um real. É por isso que, se a Laura tem R$ reais, ela pode comprar duas casquinhas de 1,50. Um e aqui uma coisa bastante interessante. Você reparou que as duas moedas de 50 centavos deram uma moeda de R$ um real? Pois é, é aí que entra a nossa aula. Moedas com diferentes valores podem representar a mesma quantidade e é aí que vem a ideia de equivalência, ou seja, uma igualdade de valores entre moedas. O que eu quero dizer aqui é que nós vamos fazer uma equivalência da moeda de um real e ver que é possível ter a mesma quantidade com outras moedas. Como nós sabemos, um real é a mesma coisa que 100 centavos. e que nós já vimos que se nós quisermos representar um real, podemos colocar como duas moedas de 50 centavos. Então, aqui, uma moeda e outra moeda de 50 centavos. Isso porque um real equivale a 100 centavos. E se nós juntarmos, 50 centavos com 50 centavos, isso vai dar um total de 100 centavos, ou seja, um real. Mas eu vou continuar essa aula no próximo vídeo. Até mais, pessoal!